Olá, aqui é o professor Rodrigo e vamos falar sobre conjuntos. Vamos iniciar a noção básica de conjuntos, a começar pela definição. Tá? Uh, o que, que é um conjunto? Na matemática, a gente uh, diz que um conjunto é um, uma coleção de elementos, um conjunto de números, mas vamos falar de forma mais genérica: é um conjunto, um, uma coleção de itens de coisas com características semelhantes, ou seja, quando eu, se eu consigo agrupar uma determinada quantidade de elementos, de coisas, com uma característica em comum, eu posso chamar aquilo de conjunto. Por exemplo, eu tenho vários livros e eu resolvo juntar, agrupar apenas os livros, separar por livros de educação, livros de matemática pura, ou livros de literatura. Então vejo que eu tenho uma característica que classifica eles e assim eu posso agrupar. Essa característica ela é muito importante até para eu conseguir olhar um elemento e dizer se ele pertence ou não. Então a partir dessa característica eu tenho que conseguir distinguir se esse elemento pertence ou não ao conjunto. Se isso não está muito claro, aí não está legal. Não posso chamar de conjunto de acordo com as nossas definições. Tá bom? Então vamos ver algumas outras características na sequência. Aqui eu preparei um material, que esse material está disponível para vocês, um PDF também, para vocês poderem acompanhar. Então, começando com alguns exemplos, tá? Conjunto dos números pares. Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8 e vocês notem que tem uma reticência aqui. Significa que nós sabemos que os números pares são infinitos essa sequência não tem fim então eu posso ter nesse caso um exemplo de conjunto infinito tá então existem conjuntos infinitos e também temos conjuntos finitos bem definidos como por exemplo eu tenho aqui no um calendário esse nadador ele diz que ele essa pessoa pratica natação segunda quarta e sexta, então está bem definido. Esses são os conjuntos dos dias das semanas que o natador pratica natação. Segunda, quarta e sexta. Então nem mais nem menos. Veja que a partir dessa característica eu posso perguntar: a quinta-feira faz parte desse conjunto? Vou dizer não, não faz parte. A quarta faz? Sim. Então pela característica eu consigo definir se aquele elemento pertence ou não a esse conjunto. Quanto aos elementos, já que comecei a falar sobre elementos do conjunto, eu tenho um conjunto A aqui, 1, 2, 5 e 10, são quatro elementos. E, e a partir daí eu posso dizer que elementos pertencem ou não pertencem a um determinado conjunto. Nesse caso do conjunto A, eu posso dizer que 1 um pertence a A, ou pertence ao conjunto A. E o 3 não pertence ao conjunto A. Veja que o 3 não está aqui nessa relação que se refere ao conjunto A. Nós vamos usar esse símbolo para indicar que o elemento pertence ao conjunto e esse mesmo símbolo com esse risco na diagonal para dizer que ele não pertence ao conjunto. Então, quando eu quero me referir a um elemento em relação a um conjunto, ele pode ou pertencer ou não pertencer. A representação de um conjunto pode ser feita de várias maneiras, vejamos algumas. Então eu tenho o conjunto A, que ele é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9, e aí eu posso representar da seguinte maneira, primeiro, enumerando eles, simplesmente eu vou escrever a letra do nome deste conjunto né, e entre chaves, entre vírgulas, os elementos, 1, 3, 5, 7, 9. Pronto, essa é uma representação, enumerando para conjuntos infinitos eu tenho que colocar as reticências, né, a partir de um determinado momento. <risos> a outra maneira de representar é através de uma propriedade que descreve cada elemento, todos os elementos desse conjunto. Por exemplo, eu vou começar aqui com a letra A para nomear o conjunto igual, e aí entre chaves eu vou dizer que X é uma variável, os elementos x desse conjunto são tais que, esse, essa barrinha na perpendicular é tal que x é um número ímpar menor que 10. Vamos ver por essa característica se eu consigo enumerar todos os elementos. É um número ímpar menor que 10. Então, quais são os números ímpares? Começa pelo 1, depois o 3, 5, 7, 9, parou por aí, porque... o tem que ser menor que 10 então são esses elementos que eu enumerei veja que eles são exatamente os elementos do conjunto A então pela característica pela propriedade eu consigo saber se o elemento pertence ou não a esse conjunto e aí última outra maneira apaz... através de uma... desenhando uma figura tá? eu vou representar essa elipse aqui o nome do conjunto e os elementos soltos Lembrando que um conjunto não são valores ordenados, eu não preciso obrigatoriamente ter ordem. Quando escrevemos assim, é interessante escrever em ordem por uma questão de organização, mas ele não precisa ter essa ordem na escrita, eles ficam soltos aqui, então são representações distintas. Essa aqui é interessante quando a gente for comparar conjuntos, vocês vão ver na sequência, tá bom? Igualdade de conjuntos. Então, nós podemos comparar conjuntos e verificar se eles são iguais ou não. Para que eles sejam iguais, A tem que ter os mesmos elementos de B, e vice-versa. Por exemplo, o conjunto A contém os números naturais menores que 5. Ah, e o conjunto B, os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Veja que aqui eu usei uma propriedade por essa representação e aqui eu enumerei. Mas veja que os números naturais menores que 5 é justamente o 4, 3, 2, 1 e 0. Então eu posso afirmar que A é igual a B. É claro que quando tivermos um elemento pelo menos diferente, nós vamos dizer que eles são, os conjuntos são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho apenas o 0 e 1 um que destoam, mas são iguais, né? Mas basta ter um elemento que não contém no outro ou vice-versa para eu dizer que esse conjunto X é diferente do conjunto Y. <risos> conjunto universo. Em estatística a gente usa muito essa noção também de conjunto universo. Uh, veja o seguinte, a gente usa também em cálculo de probabilidade. Né? Nós vamos indicar pela letra U, é o conjunto formado por todos os elementos utilizados para estudar uma situação. Vamos ver nessa na resolução dessa equação aqui, x ao quadrado igual a 4. Se eu considerar o conjunto universo como os naturais, essa, essa equação tem uma única solução, 2, porque 2 ao quadrado é 4 e é o único número natural que satisfaz essa equação. Agora, se eu considerar os números inteiros, essa equação vai ter duas soluções, já que o 2 é a solução e o menos 2, o 2 negativo, também. Então, possui duas soluções considerando o conjunto universo inteiros. Então, veja que isso interfere bastante. Conjunto unitário e conjunto vazio. Como o próprio, o próprio nome sugere, conjunto unitário possui um único elemento, conjunto vazio nenhum. Exemplos. O conjunto unitário. C é igual a x, tal que x é um número natural, primo e par. Sabemos que os números primos, uh, o único primo que é par é o 2, então não possuímos mais elementos além desse, ele é um conjunto unitário. O conjunto vazio não possui elementos e a notação vai ser é assim, o círculo com o risco na diagonal, que não ficou bem característico aqui na, na, no slide, mas ele vai ser escrito geralmente dessa forma, ou assim entre chaves sem nenhum elemento. Por exemplo x é um número primo par maior que 5. Bom, sabemos se o 2 é o único primo par e ele tem que ser maior que 5, então esse conjunto é vazio. Dizemos que A é um subconjunto de B, C e somente C, todos os elementos de A pertencem a B. A noção de subconjunto, então, significa que... Uh, Uh, o subconjunto, um A é subconjunto de B quando todos os seus elementos pertencem a B ó. a gente pode dizer que A está dentro ali de B ó. veja essa representação gráfica como é mais interessante Então, 1, 2, 3 e 4 são os elementos de A e 1, 2, 3 e 4 também são de B mais os 5, 6 e 7 então o A é um subconjunto de B e aí a gente começa a trabalhar uma outra relação que é o estar contido ou contém quando eu comparo conjuntos, eu vou usar a expressão está contido ou contém. Está contido significa que A está dentro, está contido dentro do conjunto B. Todos os elementos de A estão em B também. Ou se eu disser, disser que B contém A, eu quero dizer que o conjunto B contém dentro dele o conjunto A. São duas representações diferentes, mas podem significar a mesma coisa, só tem que cuidar essa a anotação aqui, por exemplo, esse C vai estar voltado sempre para o maior conjunto, digamos assim, se bem que o A pode até ser igual a A e estar contido dentro de B, mas B nunca, a, a, o A nunca vai poder ser maior do que B nesse caso, o conjunto que está contido nunca pode ser maior do que o conjunto que o contém, tá? e aqui é a mesma forma, vejo que o C está voltado para o B, que é o maior conjunto, que é o conjunto que engloba o outro. Se tiver um elemento que não Fizer parte do outro Eu não posso dizer que ele está contido o um exemplo, uma sequência Por exemplo, eu tenho o conjunto A Que é 1, 2, 3 e 7 O conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5, 6 E o conjunto C é 0 Ou seja, então, o conjunto A Não está contido Em B Por quê? Porque o 7 Não pertence, o elemento 7 Não pertence a B Então basta isso para eu dizer que a não está contido em B, assim como C não está contido em B e também não está contido em A, porque o zero não pertence tanto a B quanto a A. Vale salientar, então, quando a gente estiver comparando elemento com conjunto, a expressão é pertence ou não pertence. Quando compararmos especificamente conjunto com conjunto, é está contido, não está contido, contém, não contém, certo? Então, conjuntos é a expressão contém ou não contém, está contido ou não está contido. E... E pertence ou não pertence é especificamente para elemento e conjunto. Então, mas as últimas definições. Uh, essas observações importantes. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio sempre vai estar contido em qualquer conjunto. Todo conjunto está contido nele mesmo. Tá? Ou seja, ou conjuntos iguais estão contidos. Uma consequência é essa aqui, se A está contido em B e B está contido em A, então o conjunto A e B são iguais, tá? A é igual a B, porque para que eu consiga ter essa, uh, essa relação de ida e vinda, porque um conjunto para estar contido no outro ele não pode ser maior do que ele, no máximo igual. Então, para as duas vias acontecerem, eles vão ter que ser iguais. Agora vamos para alguns exemplos, tá? Tem dois exemplos aqui. O primeiro, então dados os conjuntos A, B e C com os respectivos elementos, classificar cada sentença como verdadeira ou falsa. A primeira, A contém C. Vamos verificar isso. Então o A aqui deve conter o C dentro dele. C é B e C os elementos. B e C pertencem a A. Então aqui é verdadeira essa afirmativa. Está correta. A questão B diz que B não está contido em A. Então, B não está contido em A? Sim, não está. Porque eu tenho o elemento D que não pertence a A. Então, já é o suficiente para eu dizer que não está contido. Aqui diz que C contém A. O conjunto C contém A. Não pode conter A. E é uma. Em relação de número de elementos. Veja que se C tem dois elementos, ele teria que ter. Para conter A dentro dele, ele teria que ter no mínimo a quantidade de elementos que há. Então eu não preciso nem verificar os elementos. É óbvio que alguém vai faltar aqui. Então, esta afirmação é falsa. Para corrigir, eu poderia dizer que C não contém A. E C está contido em B, vamos ver, C está contido em B, eles até têm o mesmo número de elementos. Este tem dois e C tem dois. Porém, B e C teriam que pertencer, ao C até pertence, mas C não pertence, tem um outro elemento aqui. Então, não fechou, para que, como eles são o mesmo, veja, eles têm a mesma quantidade de elementos, eles deveriam ser obrigatoriamente iguais, e isso não acontece. Vamos para o outro exemplo, então, considerando o conjunto 1, 2, 3, ah, conjunto B com 1, 2, 3, dar um exemplo de um conjunto X em cada caso. Primeiro, X deve estar contido em B. Então para que esse conjunto X esteja contido em B, ele tem que ter no máximo três elementos, e se ele tiver três elementos, tem que ser iguais ao que temos ali, esse é um exemplo. Nós podemos citar mais, eu posso ter também o conjunto X ser um conjunto vazio, porque sabemos que todo conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ou podemos fazer unitários com os seguintes aqui. Veja que eu estou citando alguns exemplos. 1, um, posso fazer com o 2 apenas, com o 3, posso fazer com o um, 1 um, um e o 2. Todos esses exemplos cabem nessa situação. A segunda situação diz que B deve estar contido em x. Agora, para que B esteja contido em x, então x pode ser igual, da mesma forma, 1, um, 2 e 3. Mas, e, e eu posso criar infinitos conjuntos aqui, mas que devem obrigatoriamente ter 1, um, 2 e 3. Posso colocar outro elemento aqui, 4. Posso colocar 1, 2, 3, 5. E assim por diante. Qualquer ele, eu, eu, mas o que é obrigatório é que X tenha 1, um, 2 e 3 como elementos. Tá? Para poder conter o B dentro dele. E por fim, a letra C. Diz o seguinte, que uh, x deve estar contido em b e b deve estar contido em x. Para que isso aconteça, obrigatoriamente, o x deve ser igual a b. Ou seja, x deve ser igual a 1, 2 e 3. A única maneira de que isso aconteça é que eles sejam iguais. Tá bom? Segue na sequência o material que eu disponibilizei para vocês. Tem as soluções dessas três letras. Tá bom? Encerramos por aqui. Qualquer dúvida, mande para mim e nos falamos. Valeu!